Até nisso eu faço uma associação A isso que a gente está conversando né? Ale? Você acha que isso é, é Passageiro, é sazonal Esse boom, ele vai realmente Continuar, o cara que está Ali no, no e-commerce agora Veio para esse mundo, ele vai é, Esperar, vamos dizer assim As portas se abrirem novamente Do, do, do e-commerce físico e voltar para lá e, e ser feliz lá, ou ele vai Continuar no e-commerce e ver essa curva é, De venda até nesse exemplo que você usou aí, se converter às vezes do e-commerce saindo do físico e, e tudo mais. O que você tem de opinião sobre isso? É, o, o que a gente tem visto muito, tá? São pessoas reduzindo o custo do negócio físico, isso sim, entendeu? Mas é, eu não acredito que vá acabar, sabe? Assim, Ah, quem veio para online agora vai abandonar o físico e acabou? Não. A gente tem, por exemplo, empresa que a gente atende que tinha uma loja de 900 metros quadrados e que agora ele quer ter uma loja fora de um ponto comercial menor. Mas ele vai continuar tendo o ponto físico, é tradição lá na cidade, na família. tal. Mas ele não vai gastar, tipo, 50 mil reais de aluguel, 60 mil reais de aluguel, que é o que ele gastava por mês para manter esse negócio e aqui vai até um ponto de atenção para os antigos para os vendedores online raiz ali né como eu comecei em 2009 tá uma porrada de gente aí galera se você se acomodar você vai ficar para trás que a galera nova que tá entrando e está sentindo o sabor da venda online da, da potência que é vender online eles estão acelerando quem viu não consegue desver não tem como tá alguém que viu o que é a venda online falar simplesmente ignorar tá o que a gente tem visto é assim tem os teimosos né aqueles caras que sabem que ali tá o grande volume que ali tá o grande movimento e aí o cara falar ah, mas eu vou ter que contratar mais um agora meu Deus aí você olha a loja da física dele tem seis funcionários lá e tá vendendo menos do que online mas ele ainda tá com a cabeça 100% físico. Esse é um outro ponto, né, que vai acontecer o ano que vem e que os lojistas físicos estão sentindo e aprendendo muitas vezes na dor agora no online. Que o que? A loja física ela é quantidade de produtos e profundidade rasa. Então eu tenho, pô, tenho tudo isso aqui, só que eu tenho uma unidade, duas unidades, três unidades. Por quê? Porque entrou, vendeu. Pô, semana que vem eu peço outra pro cara. Quando a gente fala da venda online, é melhor eu ter metade, eu ter só esse lado aqui da minha prateleira, mas eu ter 20, 30, 40 de cada um dentro do negócio. Então a loja física vai aprender e está aprendendo isso, sabe? Assim, tipo, ah, como é que eu crio uma curva de venda consistente? Pô, então eu não preciso ter mais 20 mil SKUs. Se eu tiver 300 muito bem selecionados, eu faço. A gente tem casa aqui dentro de 5 milhões de faturamento com a curva A em 77 produtos, entendeu? Então, quando você olha para esse número, está falando que 4 milhões de faturamento está sendo feito com 77 produtos, assim, é... não é regra, lógico, e a gente tem outro cenário também, a gente tem um cliente de supermercado que tem 71 mil produtos cadastrados, <risos> que é mercado, tá? Mas, assim, e isso é um movimento, não volta, Edu, não volta, eu acho que, assim, Sim, tem aquelas pessoas que vão voltar, a loja física vai voltar a encher, e aí ele vai encostar de novo aquilo ali, vai acontecer. Os espertos vão conciliar isso, porque é um movimento sem volta. Os caras que tiverem um pouquinho de, de, de sabedoria ali, é, sentirem um pouquinho o gosto, é muito barato uma estrutura, ainda mais se você já tem um prédio físico. Você agregar o online nesse físico, cara, o que, que custa? Uma mesa, uma cadeira, é, um computador, que... é, acabou, porque o mesmo cara que cadastra, ele separa a venda do online no começo, né? Ah, Deus começou é a aumentar, meu. põe no Fulfillment, acabou, você já não tem mais... <risos> então, tem várias saídas aí e eu não, não acho que o pessoal tem que, tem que sair assim é, dos dois lados e não acho que aconteça, eu acho que a gente fica, assim como com os consumidores, né? Os mais de 6 milhões de novos consumidores... Cara, meu pai é de 62 anos, eu falo isso e vou falar sempre. Hoje ele barganha com o cara do pet shop que ele manda os cachorros para tomar banho com uma oferta do Mercado Livre. Ele fala, ó, e aí? Dá para cobrir? Se não, eu vou pedir no Mercado Livre aqui, pô, Chega amanhã. Então, aí o, cara, aí o cara fala, não, então tá, vamos fazer aqui, seu Luiz. Então, isso é um movimento que o consumidor aprendeu, né? Movimentação como chama no Zap, da Via Varejo, a Magalu lançando atendimento por WhatsApp, para justamente fazer com que essa galera que tem uma dificuldade, a galera mais antiga, é, a galera mais receosa, que efetivamente eles criem a confiança de comprar. Sem volta. Na minha visão, sem volta. E eu concordo plenamente com você, Lê, né, se tratando do ideias. E também uma coisa que é uma tendência bem interessante essa situação do, do Omnichannel, né, de, de, de realmente os próprios canais, de, os grandes canais de venda, as grandes marcas, já estarem fazendo essa integração é, 100% de físico e online. Né? Então, a gente viu ali tendência, de, falando de, de alguns canais de venda, o próprio Magalu tem feito isso com uma força tremenda de, de você chegar e falar assim, ah, compre aqui e retire em duas horas, ali na minha loja, mais próxima de você. Então, putz, é... e daí assim, até quebra essa barreira da, da confiança também, do, vamos dizer assim, do consumidor mais tradicional ele chegar e falar assim, putz, mas eu, eu quero pegar meu produto na mão e quero tirar hoje. Beleza, você vai fazer isso, você vai comprar online e você vai ali na loja só retirar o seu produto. Então, assim, né, a, a, a exploração também que os grandes canais têm proporcionado, a experiência, que a gente sempre bate nessa tecla da experiência, experiência de compra do online, como você disse, sabiamente, do gostinho que fica tanto na boca do comprador quanto daquele que vende, é, é, muito, é muito satisfatório e a pessoa não vai deixar também de, de ter isso, de obter isso. E digo mais: eu, eu, eu normalmente falo isso para quem ainda não é vendedor online, eu falo assim, cara, e não demora muito. Na hora que você for olhar o teu dashboard e ver a sua curva de venda, o gráfico fazendo assim e o e-commerce rapidamente passando a sua loja física. Com e certeza. A coisa virando muito grande e robusta. E você falando assim, realmente talvez eu não precise mais ter uma portinha aberta aqui. Eu posso fechar essa porta, transformar tudo em prateleira e viver de e-commerce, que é bem legal também. É, o Edu, até nesse ponto rapidinho para complementar um ponto que você falou, é muito comum você ouvir um cara falar assim, olha, eu vendo bem na minha loja física, eu vendo 100 mil reais. É a mesma comparação com o e-commerce próprio, né? Quando você acha alguém que tem a sua própria loja virtual, o cara fala, meu, eu vendo muito. 100 mil é muito, já. E na loja física isso é muito comum também, cara, pessoas que faturam 50, 60 mil, 100 mil a, lei, a margem é outra e tudo mais, mas o volume e a escala... É brutal, então vender 100 mil hoje no marketplace é tanto que o nosso slogan é 4 mil todo santo dia, né? Que é meio que isso. Daí, a é nossa é o nosso trabalho para fazer a galera passar disso, porque 100 mil é fácil de fazer, fácil, tá? Gente, tudo, tudo tem tudo sem seu aprendizado. Não estou menosprezando o valor de 100 mil, mas estou dizendo que é muito mais fácil vender 100 mil no mundo online do que vender 100 mil na loja física, né? Então, isso também vai ser sentido. É, e como a gente falou não, Ninguém aqui está dizendo para acabar com um ou com o outro E sim para você dar o devido valor Para todos os negócios dentro do seu negócio Exatamente é, é, Eu até brinquei aqui né, De fechar a porta Mas é que realmente é, Às vezes a gente acaba não, Mas está acontecendo, é. tá, mas tá acontece, acontecendo. Acontece. E hoje realmente é o que está acontecendo né? Às vezes não pela, pelo desejo do lojista, Obviamente Mas pela questão é, legal aí Que, que a gente está vivendo em detrimento dessa situação aí do, do, do país, e a gente não pode fazer isso, né?